presidente da Associação dos de Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, Dr. Osvaldo Sérvolo da Cunha. Bom dia, Dr. Sérvolo, prazer em recebê-lo. Bom dia, Francisco. É uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse programa muito conceituado. Obrigado. E poder conversar, trocar algumas ideias sobre odontologia. Sem dúvida. Os cirurgiões dentistas, é, afinal, comemoraram a sua data no dia de ontem, 25 de outubro, que é o dia consagrado ao cirurgião dentista. E no programa de hoje, nós vamos contar também com a participação do presidente do Conselho Regional de Odontologia, só que online, o ex-vereador à Câmara Municipal de Santos, Braz Antunes Matos Neto, e que inclusive ocupa a função de secretário adjunto da pasta de empreendedorismo, economia criativa e turismo na Prefeitura Municipal de Santos. Então, logo, o Braz estabelece o contato conosco. Já estabeleceu? Então, se já estabeleceu, queria cumprimentá-lo, Braz. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Prazer estar aí com você, com o Oswaldo, nessa manhã ensolarada aqui e, e que seja um bom programa, prazer em te rever mesmo que virtualmente. Tá Boa certo, tarde. prazer a nosso vereador Brás Antunes Matos Neto, que oportunidade ao longo da minha carreira de entrevistá-lo por diversas vezes na condição de vereador, como que foi vereador, e ainda é, acho que exerce ainda de... Eventualmente, a vereança em Santos. Muito bem, mas eu queria, antes de começarmos a entrevistar o doutor Oswaldo e também o doutor Brás, eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews. News, e de lá ele vai nos trazer as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos convidados. Eu vou sempre encontrar nas redes sociais nosso Facebook, Facebook.com.br, nosso canal no YouTube, YouTube.com.br, BocNews.tv, Rádio BocNews, também pelo site BocNews.com, no nosso Twitter, arroba BocNews e demais redes sociais. Hoje que é o dia da cor Vermelha, dia do trabalhador da construção Civil. Confiança da Construção cai é 0,8 ponto em outubro e forma a FGB. Mega Sena sorteia nesta quarta o é acumulado de 115 milhões de reais. Milton Nascimento chega aos 80 anos. Jogo polêmico e sem várias canais. Santos o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras vence o Atlético Paranaense e pode ser campeão brasileiro hoje. A situação nas estradas nesse momento. A entre os quilômetros 56 aos 52 né? Imigrantes em direção a São Paulo lentidão na chegada ao litoral entre quilômetros 59 ao 62 e na chegada a São Paulo entre quilômetros 13 ao 10. Situação das balsas: cinco embarcações operam neste momento, com 35 minutos de espera do lado de Santos e 35 também do lado de Guarujá. Lembrando que entre duas três horas da tarde a operação pode ser interrompida em razão da saída da embarcação. CMA, CGM e de bandeira alemã, que está atacando o terminal da Santos Brasil. Então, entre duas e três horas da tarde, o sistema de travessia de bolsa estará interrompido. É importante as pessoas não, não irem para a fila neste horário. As câmaras da praticagem, neste momento, como é que está a situação, Essa bela imagem do estuário de Santos. E as câmaras da Prefeitura de Santos mostrando aí as intervenções, Rua Goiás... Também a Rua Constituição, enfim, também temos problemas na Rua Campos Melo. Problemas no Falco, Fico. É verdade, Fernando. Muito obrigado pela, pelas principais notícias de destaque do dia de hoje. Agora, o jogo do Santos não foi polêmico, não. Simplesmente o árbitro não marcou um pênalti escandaloso a favor do Santos. O jogo estava no final do primeiro tempo, 0x0, 0, e no contragolpe o Flamengo fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. Ou seja, o gol teria que ser anulado e o pênalti marcado. E o juiz não teve sequer a capacidade de consultar o VAR. Ele estava a 4 metros, 5 metros do lance, um lance límpido, claríssimo, e ele prejudicou muito o Santos. Tanto prejudicou que já foi afastado, inclusive. É, o árbitro de ontem já foi afastado pela CBF. A Providência inócua. Mas, enfim, é alguma coisa. O Santos realmente foi mais uma vez prejudicado. Mas, de qualquer maneira, o tema hoje não é futebol, viu, doutor Evaldo? Eu sei que o senhor é santista, o Braz também, o Aldo também, enfim, a toda uma equipe de santistas aqui. O tema hoje é exatamente odontologia. E ontem foi o um dia consagrado aos cirurgiões dentistas, dia 25 de outubro. E a gente sabe perfeitamente que a odontologia avançou muito, nos últimos anos, hoje é, as conquistas da, do, do setor são sem dúvida nenhuma inúmeras, <risos> inclusive é, aquele velho bordão da categoria é né? uma grande verdade, é, que a saúde começa pela boca. Né? Então isso é muito importante, por isso é, este programa é em especial em homenagem aos cirurgiões dentistas e por isso mesmo, doutor Oswaldo, eu queria começar essa entrevista, esse bate-papo perguntando ao senhor, os cirurgiões dentistas... Tem o que comemorar? Sim, sem dúvida nenhuma, Chico. As cirurgiões dentistas têm muito a comemorar nessa data, né? Afinal de contas, estamos trabalhando com pessoas. A odontologia no Brasil é uma odontologia reconhecida Sim. É? Sim. em todo o mundo. Temos cirurgiões dentistas altamente capacitados. A tecnologia nos ajuda muito hoje, né? Algumas especialidades evoluíram muito dentro da odontologia então hoje temos condições de dar uma excelência de tratamento odontológico Então temos muito a comemorar Muito bem, queria ouvir agora o, o, o presidente do Conselho Regional de Odontologia Brás Antunes Matos Neto Já que nós temos no estado de São Paulo cerca de 110 mil profissionais cirurgiões dentistas Esse contingente Bras, tem o que comemorar no dia do consagrado aos cirurgiões dentistas? Ou falta muita coisa ainda? Chico, antes de responder sua pergunta, uma saudação especial aí ao Fernando e Maria, né? Sim. Ao, ao do Neto. E também dizer para você que eu fiquei muito triste de ontem o nosso clube do coração ter perdido injustamente, né? É verdade. Bom, uh, Chico, a odontologia tem sim muito o que comemorar, né? principalmente porque uh, o seu trabalho voltado à área de, da saúde é, ele né? então uh, por exemplo a, o que a gente comemora hoje é a ciência a, aliada à tecnologia né Sim. ela devolve ao paciente ou ela coloca o paciente em condições melhores do que antigamente né que eram um atendimentos dessa época do tirar dentes mais extracionista né hoje nós temos aí os scanners eh, nós temos os alinhadores nós temos ad, o advento dos implantes já há muitos anos Sim. mas que fornece uma situação muito importante para o paciente eh, então temos temos né, como opções muito bem temos realmente os avanços são inúmeros eu acho que isso é inegável agora por outro lado doutor Oswaldo Veja nós temos esse avanço é, aliado à tecnologia, à ciência, ao conhecimento. Mas eu queria perguntar ao senhor a respeito do ensino da odontologia. O senhor diria que hoje o ensino da odontologia é adequado? Os profissionais, os recém-formados saem preparados para atender a população, sobretudo a população mais carente, que muitas vezes é aquela que não pode, evidentemente, pagar uma consulta particular, etc. etc, etc. A e precisa do atendimento público. O que o acha? Então, Chico, a formação odontológica, hoje nós temos uma é, enorme quantidade de faculdades de odontologia. Né? Tanto que hoje está é, sendo estudado, pelo Conselho Federal de Odontologia, juntamente com a participação do Brás, que é presidente do Conselho Regional de Odontologia, uma limitação na abertura de novas faculdades. Não é? É, porque isso, em vez de ajudar o cirurgião dentista, ele vai ao contrário, não é? Porque é uma grande formação de um grande número de profissionais, não é? e que eles ficam, na maior parte do tempo, concentrados nos grandes centros. Não é? E isso dificulta, obviamente, o trabalho para o cirurgião dentista. Não é? Bom, em relação à parte científica, à formação do cirurgião dentista, nós temos excelentes faculdades não é? que formam esses profissionais. Tivemos um grande problema agora com a pandemia, que prejudicou em muito a formação desses profissionais. Né? Imagine uma faculdade de medicina, uma faculdade de odontologia com ensino à distância. Meu Deus. Não é? Então foi um, um, um Não, período assim muito difícil para êxitos. <risos> assim. Então, nós, dentro da Associação dos cirurgiões Dentistas de Santos, tivemos uma ideia, inclusive, que foi de fazer um curso de clínica integrada. Não é para que pudéssemos uh, ajudar a esses recém-formados que eles uh, tivessem uma oportunidade maior de ter contacto é? com clientes num atendimento, que foi uma dificuldade que eles tiveram nesse período da pandemia. É? Então houve realmente um prejuízo para a odontologia, não só para a odontologia, não é com a pandemia. Isso veio realmente prejudicar muito a formação desses profissionais. Agora, dentro da rede pública, não é? a formação do cirurgião dentista, tanto para a rede pública quanto para a rede privada, né? o ensinamento é o mesmo. Sim. Então, a rede pública eu posso falar um pouco porque eu sou também coordenador de saúde bucal do município de é Santos. Né? Então, nós temos 92 cirurgiões dentistas dentro da rede, né? e dando um atendimento muito Sim. adequado, muito bom à população. Necessitamos de mais profissionais? Necessitamos de mais profissionais. Há pouco tempo tivemos um concurso não é? e, e hoje pode-se chamar um número maior de profissionais para que possa suprir essa deficiência que nós temos, que é no tamanho da rede com poucos profissionais. Não é? E dentro dessa, desse atendimento nós temos os centros de especialidades odontológicas também. Os centros de especialidades odontológicas, os CELS, eles dão, ah, como o próprio nome fala, um atendimento dentro de todas as especialidades odontológicas, então é um trabalho muito interessante, então o indivíduo ele é atendido na rede pública, ele tem necessidade uhum. de um tratamento de canal, ele tem necessidade de uma prótese, ele tem necessidade de um tratamento... E ele obtém isso ele, na rede pública? Ele obtém isso na rede pública. Uhum. Puxa, Oswaldo, mas ele obtém isso com muita facilidade? não Não, porque realmente se você me perguntar Uh, não há fila de espera, Oswaldo? Ah, a fila de espera porque a procura é muito grande é? A procura é grande, o número de profissionais uh, não é o suficiente para isso né? Mas ele, ele tem um atendimento muito bom dentro da, da rede pública E esse atendimento muito bom da rede pública surgiu lá em 2004 Quando o Lula presidente criou o Brasil Sorridente Sim. Então o Brasil Sorridente, a odontologia chegou ao interior do Brasil, chegou em muitos lugares do Brasil, que não se tinha odontologia. Né? Inclusive, a chegada dos céus a Santos deu-se ah, o empenho do vereador Braz, eu eu lembro disso. que trouxe, trouxe o a, céu para Santos. Ator, de especialidades, inclusive. Exatamente, exatamente. Eu lembro bem disso. Isso foi realmente muito importante, um avanço extraordinário. E agora, com relação, doutor Oswaldo, à emergência, no caso de Santos. Você diz que o número de profissionais adequados demora um pouco e tal, mas no caso de uma emergência, o atendimento é imediato. A emergência em Santos, inicialmente, dá-se nas UPAS. Então a UPA tem uma Cada UPA tem um celular dentista. A UPA da zona noroeste, não. Então, as outras UPAs têm cirurgiões dentistas que dão esse atendimento de emergência. E Sim. em cada unidade básica de saúde, há também um número de emergências por dia que o cirurgião dentista que está lá trabalhando tem que atender, tem que atender porque ele tem a agenda marcada, Sim. mas ao mesmo tempo há um espaço para o atendimento de emergência. É, isso é porque dor de dente é uma coisa insuportável. Não é? De repente, uma hora para outra pode acontecer a pessoa precisa desse atendimento. Mas, é, presidente Brás... Esse trabalho desenvolvido pelo, quando o senhor foi vereador, exercia plenamente o mandato, foi muito importante na criação desses centros de especialidade. Né? Oi? Perdemos o áudio, perdemos a conexão com o... Presidente Braz, nós vamos continuando aqui com o doutor Oswaldo Cérebro da Cunha e chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que certamente tem várias perguntas para o Dr. Oswaldo. Fernando, por favor. Tem perguntas aqui dos nossos internautas, Chico. Pois não. O Aldo perguntando se é que o Braz agora, se o áudio dele não está funcionando, pode fazer aplicação de copotas Márcio Gomes, qual a especialidade dentro da odontologia com a maior cap de profissionais, ou seja, tem um maior número de profissionais. E eu gostaria que o doutor comentou a respeito da UPA, da dona Noroeste, por que não tem um profissional lá porque é, é especializado. Né? Então, os serviços hoje nas, nas unidades são de entidades do terceiro setor, aí, ou seja, organizações sociais. Como que isso tem funcionado e por que não tem? Na zona noroeste Esses profissionais são da prefeitura de Santos Que atende emergência Ou são contratados pelas, uh, pelas empresas do terceiro setor aí, Ou seja, uh, como acontece nesse segmento Gostaria de saber e entender o porquê Não tem lá na zona noroeste no momento Então, na zona noroeste uh, Não tem um profissional Porque na época da construção física não houve esse espaço para que pudesse se montar os consultórios odontológicos eu sei que eh, hoje tem estudos em relação a isso eh, da possibilidade eh, de montagem de consultórios odontológicos na zona Com noroeste ampliação, né? enfim. de ampliação agora na zona leste eh, há o atendimento também na Avenida Pedro Lessa também há o atendimento é? E esse atendimento ele se dá única e exclusivamente em emergência, emergência. Não é? em emergência. Eu lembro de uma época, só para não perder a oportunidade, de que havia o, o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial lá na zona noroeste. Isso existe. Acabou? Não, não. Esse atendimento existe até hoje lá no, no, no, no hospital da zona noroeste. Lá nós temos é, quatro ou cinco cirurgiões bucomaxilofacial que dão atendimento a emergências nesse setor também. Tá. Então, há algum atendimento? Sim, há algum uh, atendimento. Né? Não há atendimento na bucomaxilofacial, em procedimentos eletivos, não é? Claro. Então, você quer fazer uma cirurgia não é, de prognatismo, algo dessa forma, não. Não existe no serviço público. Existe sim a emergência dentro da bucomaxilofacial. Um acidente, por exemplo. Exatamente. Um Teve um problema sério no rosto, Sim. nos dentes, então é levado para a Zona Noroeste onde é Perfeitamente. Que... Muito bem. E com relação à questão colocada sobre o Botox, porque essa parece, doutor Oswaldo, que é uma febre. Tem aqui, nós temos até, já entrevistamos alguns, alguns profissionais da área da odontologia aqui no programa e que fazem hoje esse procedimento com o botox. E, e a, Tal, chamada harmonização facial perfeito então isso foi um tema de uma discussão muito grande dentro da odontologia até que o conselho federal de odontologia houve por bem é, aceitar esses procedimentos é, dentro é, da odontologia né? então você tem casos realmente que o cirurgião dentista dentro da harmonização facial Lança mão do Butox, né? o indivíduo que tem lá um problema de bruxismo, rango de dentes, ou um problema de articulação temporomandibular, são realmente indicações de Botox dentro da odontologia. Mas é, não só esses dois casos que eu contei hoje, o cirurgião dentista lança a mão do Butox também nessa parte da harmonização não só da parte dental mas na parte do rosto também então isso se fosse, fosse uma cirurgia plástica é, mais ou um menos tópicas mais ou menos né então hoje o cirurgião-dentista ele está autorizado a trabalhar dentro da área dele como tox eu acho que não não são todos que trabalham dessa forma não né? não não não a minoria, não, não, não. mesmo mesmo porque a necessidade de, do, do cirurgião dentista realmente se preparar, porque isso ele não tem dentro da universidade, não é? Sim. Então isso ele tem que realmente, fora da universidade, procurar a forma dele se especializar na utilização do Butox. Tá certo. É, restabelecemos, Felipe, o áudio com o, o... ainda não, ainda não restabelecemos o áudio com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Bras Antunes Matos Neto. Mas, doutor, antes de passar para o Fernando, eu queria colocar o senhor o seguinte. É, algum tempo atrás, é, representantes do Conselho Regional de Medicina trouxeram um dado assim aterrador, eu diria. Num é, exame promovido pelo Cremesp com é, médicos recém-formados, 70% dos... Uh, desses alunos não conseguiram identificar, diagnosticar um caso simples de infarto do miocárdio, um dado terrível, o que mostra bem a falta de preparo desses profissionais que mesmo sem ter o número do CRM exercem a profissão em postos de saúde, em unidades básicas, atendendo o cidadão. É aquela famosa fórmula, o cidadão chega passando mal com um infarto do miocárdio, ah isso é um mal-estar, toma aqui um remedinho e vai para casa, o cidadão vai para casa com um analgésico qualquer e depois vem a falecer, é, pois é, é assim, né? infelizmente. Na odontologia, acontece esse, esse risco? Ah, esse risco? Então, dentro da odontologia... Obviamente que nós encontramos profissionais mais capacitados Sim. que outros. Não é? Isso é normal em todas as profissões. Então, o jovem se forma e vai exercer aquela capacitação que ele teve. Obviamente que há uh, dificuldades em determinadas intervenções que o novo profissional vai fazer. É? Então, negar para você... Que não, é tudo maravilhoso, o atendimento, o profissional sai da faculdade e ele está otimamente preparado para exercer a sua profissão. Não, ele vai ter que realmente continuar os seus estudos, né? ele vai ter que procurar uh, especializar-se, mesmo o indivíduo que vai continuar dentro de uma clínica geral, ele vai continuar a estudar, a se preparar para esse atendimento. Não é? Então, essa é uma preocupação muito grande é, dentro da, da nossa associação Sim. dos cirurgiões de dentistas, não é? Hoje nós temos, passamos, nós fomos eleitos na associação dos dentistas no começo da pandemia. Sim. Veja bem, tivemos grandes dificuldades, né, porque é uma associação que você não pode funcionar e a alma da associação, ela está ligada à parte científica. Sim, sim. Então nós passamos dois anos via internet, com cursos, né? Que foi para todo mundo isso, em todas as áreas e dentro da odontologia aconteceu isso também. E isso é, também trouxe uma dificuldade que a gente nota hoje dentro da associação. É muito difícil é, você, tá sendo muito difícil você trazer de volta esses dentistas para dentro da associação os cursos que você pretende fazer é uma dificuldade muito grande hoje as associações de classe vivem também um momento muito difícil não só a associação dos dentistas porque o jovem ele não é mais associativo Antigamente, o, as pessoas se associavam com muita vontade, participavam é dessas Participavam das de jornadas científicas, sim. que eram famosíssimas em Santos, sim, quer dizer, tanto de medicina quando de odontologia. Sim, né? nós tínhamos assim uma atividade muito rica é dentro verdade. da parte científica. Hoje nós encontramos mais dificuldades em trazer fornecer, em trazer né? o jovem para isso. Nós trazemos, temos muita dificuldade de trazer o um jovem também para se associar, isso não só na associação dos dentistas, é a mesma coisa na associação dos médicos, na associação dos engenheiros, há é uma dificuldade muito grande de você trazer esses recém-formados, inclusive na associação dos dentistas hoje, é, é, o estudante ele pode ser sócio da associação dos dentistas, não é? ele não paga nada, inclusive o primeiro ano depois de formado também, ele não paga, não paga taxa nada. nenhuma para se associar, né? Quer dizer, nós estamos procurando trazer esses jovens, nos aproximando as faculdades de odontologia de Sim. Santos Para fazer com que ele conheça a associação né? A associação de Santos ela conseguiu algo no ano passado que era um sonho da classe Hoje nós temos a casa do dentista realmente Nós conseguimos trazer para dentro da associação o sindicato dos odontologistas e conseguimos também o um CRO então, hoje, dentro da sede do, do, do, do, do, do, do, do, ali da associação do Eduardo, Luiz, ali na, na Marechal Deodoro 71, nós temos tudo da odontologia. É? Quer dizer, então tudo o jovem está né? tudo concentrado. Isso era um, um objetivo que o dentista tinha há muito tempo. Isso nós conseguimos, conseguimos trazer para dentro da casa no ano passado. Muito bem Inclusive, vale a pena aqui saudar ah, a essa, essa clínica, esse curso que a Associação de Cirurgiões Dentistas ofereceu para todos os profissionais, enfim, no sentido de capacitá-los, qualificá-los ainda mais, o que são medidas importantíssimas, sobretudo, para os jovens profissionais Sem dúvida E nesse sentido eu queria Já restabelecemos o contato com o presidente Do Conselho Regional de Odontologia Brás, que certamente acompanhou aqui o debate E eu queria saber Bras do ponto de vista do Conselho Regional De Odontologia Que ações vem sendo desenvolvidas No sentido de atrair O jovem profissional E de capacitá-lo, prepará-lo Adequadamente para o exercício profissional Chico Uh, eu estou tendo muito problema no retorno. Pois não. Muito eco. Eu vou tirar aqui o microfone. Pois não, por favor. Vou tentar claro. responder. Faça isso, faça isso. Uh, é o seguinte, na realidade, uh, uh, retornando um pouco à sua pergunta, pegando aí a, o tema que estava desenvolvido sobre a, a, a capacidade dos novos alunos de odontologia. Sim dos recém-formados, né? É. Hoje, o ensino da de odontologia deu um saltos de qualidade fantástico, porque toda a tecnologia que a gente é, empreende hoje nos consultórios as universidades é, face à forte concorrência, é, elas também estão se capacitando. Já vista que, na, agora no, no, no problema da Covid-19, as faculdades tiveram que se superar para fazer o seu melhor, né? Então, os alunos, hoje, eles saem preparados, né? Claro, com a inexperiência, são jovens, é, têm ainda um chão pela frente, como o Oswaldo bem disse, tem que continuar o seu curso de formação, né? De, que a formação não é quando você pega de diploma, é, né? Pois é. Você fica um longos anos aí é, é, formando. Só que hoje o aluno sai com um conhecimento muito maior do que na minha época, né? porque o conhecimento universalizou, né? Aquilo que se pratica, Sim. embora a odontologia do Brasil seja uma das melhores, se não a melhor, e isso dito por é, catedráticos do mundo todo, é, mas a gente não tem acesso a todas a, a, as tecnologias que, porventura, surgem em primeiro lugar em outro país. né? Então, é, bom, a, o Conselho Regional de Odontologia, ele, na realidade, ele não tem a, uma ligação vamos dizer, jurídica, com os alunos. né Os alunos são, estão sob a tutela das faculdades de odontologia. Sim. A partir do momento, no primeiro dia que ele se forma, que ele é, é, sai da faculdade, portanto, ele é inscrito no Conselho Regional de Odontologia, é, seja do estado que ele estiver, para poder praticar a sua atividade. Então, é, é uma autarquia federal, né, o Conselho, é, como eu digo, é uma mini-prefeitura é, é, é um serviço público onde os profissionais precisam estar inscritos. E a nossa função, é, Chico, não é a capacitação é, assim direta, né? Claro Sim. que a gente ajuda na valorização do profissional e também fomentando os cursos. Mas, na realidade, a vocação e a, e a obrigatoriedade dos conselhos é a fiscalização das boas práticas da odontologia. É a ética, né? Claro. são as boas condutas profissionais, é, são a, a conciliação quando há algum litígio entre profissionais ou entre pacientes e profissionais, né? E nesse cobertor do, do Conselho Regional de Odontologia estão abrigadas as cinco profissões da odontologia: cirurgião-dentista, o auxilia, auxiliar em prótese dentária, técnico em prótese dentária que é o protético, auxiliar em saúde bucal e a Técnica de Saúde Bucal, então esses funcionais exercerem a sua profissão, seja no campo clínico, seja no campo da, do ensino, da pesquisa, uh, enfim, eles eh, têm a necessidade de estar inscritos no seu conselho de classe. Eu costumo fazer uma analogia, é como é, os automóveis aí, né? Imagina que se todos nós comprássemos aí na loja um automóvel e saíssemos dirigindo sem habilitação. Né? É. Então é isso, o conselho, o cirurgião dentista, é, é, para o advogado fica muito fácil, porque é mais popular, né? é a OAB, é né? mais popularizado o tema. Né? O advogado não pode exercer a sua profissão sem a OAB. Claro. Né? O cirurgião dentista, da mesma forma, não pode exercer a sua profissão sem o CRO, sem o seu número de inscrição. No caso aqui é o CROSP, né? que é, é, claro. é o de São Paulo. Mas o médico então, pode, Hoje aqui no estado de São Paulo, uma, um piloto para é, fazer o exame de proeficiência né, uhum. na, na, na profissão. Para aferir o nível de qualidade para alunos que estavam sendo formados, claro que aqui no estado de São Paulo, que os índices foram muito bons, faz alguns anos já, bom. o Paraná está fazendo agora também, né, é, e os índices também são muito bons, né, mas cabe às faculdades é, dar o melhor ensino e claro que nós, Conselho, no sentido de valorizar a profissão, sempre estará do lado. Né? Sem dúvida. Eu acho viu, Graça, que para quem quiser se aperfeiçoar, se aprimorar, estudar mais, como deve o profissional da área da saúde estudar sempre, oportunidade não falta. Hoje, até mesmo com a universalização, a pessoa pode, por conta própria, se preparar, se aprimorar. O problema está, muitas vezes, no ensino inadequado, deficiente e que visa única e exclusivamente lucro, cobrando mensalidades exorbitantes dos alunos, essa é a verdade, mensalidades exorbitantes dos alunos e, consequentemente, oferecendo um ensino inadequado. Mas, de qualquer maneira, isso compete exatamente ao papel do Conselho, que é até de fiscalizar se esse ensino está sendo adequado. De qualquer forma, é, é, uma, é uma situação que, por envolver saúde, é preciso muito cuidado, muita seriedade nessa questão e eu saúdo aqui a atividade e a ação do Conselho Regional de Odontologia no sentido de preservar a questão ética, a questão da, do exercício profissional, sem dúvida nenhuma. Doutor Oswaldo, eu peço a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida o Jornal em Foque, em manhã de notícias.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 Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quarta-feira, dia 26 de outubro. E hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV, o presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos e região, Dr. Oswaldo Servo da Cunha, e online, o presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o ex vereador da Câmara Municipal de Santos, Brás Antunes Matos Neto. Muito bem, eu queria agora é, é, pedir a ambos licença para trazermos o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região. Seja bem-vindo, Celso.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 Muito bem, estamos de volta uh, e agradecendo aqui o colega jornalista Celso Verniz, sempre muito preciso nas suas previsões e com dicas valiosas para os nossos amigos e internautas. Queria chamar agora o Fernando de Maria, que está lá na redação e certamente com várias perguntas para os convidados. Fernando, por favor. Chico, agradecer a ex-presidente da associação, Maria Cristina Aloio, Uh, e ela faz uma pergunta, como intervir nos convênios que usam os profissionais e com valores vergonhosos? Eles prometem muito aos Também agradecer o Paulo Eduardo Costa, também, sem participando aqui, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente também. E aí, aproveitando para os nossos dois entrevistados, Chico, peguei alguns dados. Pois muita atenção. Brasil, O Brasil é o país que tem o maior número de dentistas do mundo, quase um em cada cinco dentistas do mundo estão no Brasil, são números atualizados, atualizados no dia 26, inclusive, no Conselho Federal de Odontologia, são 382.571 dentistas, só em São Paulo são 109.039. Por sua vez, os nossos convidados falaram que, infelizmente, especialmente no Poder Público, a fila de espera, né? a gente tem outro dado aqui, 41,5% da população chega aos 60 anos, brasileira chega aos 60 anos sem uh, uma boa saúde bucal como resolver isso aí na opinião dos nossos dois entrevistados no final temos tantos profissionais mas ainda o povo brasileiro de forma geral ainda sofre muito especialmente as pessoas que não têm condições de arcar aí com o um tratamento uh, pago por exemplo muito bem Doutora jo muito bem. Negociações da ex-presidente, Maria Cristina hoje. Sim. E essa aqui também. né? Bom, depois a gente fala sobre essa. Em relação aos convênios, os convênios odontológicos eles não são um problema de hoje. Eles veem realmente isso desde sempre, desde quando surgiram, né? A remuneração é muito baixa. Isso também não é da odontologia. Se nós formos ver também a remuneração de consulta médica e não procedimentos é. médicos, também é, é uma baixo. vergonha. É? Então, hoje, como você pode solucionar esse problema com os convênios médicos? Alguns anos atrás, inclusive, eu participei é. eh, pela Associação de Santos, através do CRO, em São Paulo, em reuniões com o, alguns dos convênios, para que nós pudéssemos ter um aumento da... De, desse pagamento aos dentistas pelos serviços efetuados não, não deu absolutamente em nada é uma briga é, que existe há muito tempo e que infelizmente é, nós dentistas não conseguimos até hoje que essa remuneração fosse justa eu agora estou vivendo isso dentro da, da, da associação através dos Dentistas que atendem a Petrobras. Eles têm feito reuniões, você veja, dentro do convênio que eles atendem, inclusive o reajuste de lei anual que tem que se ter, eles não têm há três anos. Quer dizer, então, é muito difícil. Se você perguntar, Oswaldo, você tem alguma sugestão para que esse problema seja resolvido, eu falo: não, é muito difícil. Mesmo porque o profissional quando se forma, hoje é muito mais difícil ele entrar no mercado de trabalho. Hoje ele vai no meu tempo, eu me formei, eu montei meu consultório, fui fazer o meu curso de especialização e comecei a trabalhar, comecei a ter minha clientela, desenvolvi, fui muito bem, graças a Deus. Hoje o aluno se forma, se ele for para o décimo andar de um prédio e montar lá a salinha dele, esperar o cliente chegar. É muito mais difícil é? Pelo número de profissionais que existem E aí então, o convênio seria uma solução Então ele pega e vai E entra no convênio Para poder começar a trabalhar não é? Quer dizer, ele Vai ser mal remunerado não é? Quer dizer, então uh, Ah, então o profissional Não pode se conveniar Então seria um, uma solução Olha, fazer um movimento Não vamos mais uh, Entrar em nenhum convênio é uma, mas não, isso é. Porque aí fica ou coisa particular coisa ou é Muito público. difícil, muito difícil. Ah. Agora, eu só por uma curiosidade, para não perder a oportunidade também, a sensação que o cidadão comum tem, é, aquele que não é da área da saúde, etc., é de que, por exemplo, uma cooperativa como a Unimed deu certo. Sim. Não sei se deu certo ou não, se cobra muito, se cobra pouco, enfim, se atende bem, sem é se entrar neste mérito. Mas a imagem que se tem Sim. é que a cooperativa dos médicos em Santos, ela deu certo. Sim. Por que, que não há algo semelhante em relação aos cirurgiões de dentistas? Pois então, em Santos também você tem a, a cooperativismo odontológico, não é? Quer dizer, com um número restrito menor de profissionais que aderiram a, ao neodonto, não é? que existe é o neodonto. Sim mas com um número menor de dentistas que, que, que, que é, é esse o sentido. Filiaram. Por que, que os dentistas não, não, não, não, é, não contribuíram, é, é, não ajudaram é, é, é, na formação, na, na consolidação dessa cooperativa? Exatamente. Isso é realmente, Chico, é, você, para participar da, da, da Unicred, é um pouco diferente do que você entrar num convênio odontológico. Não é? Você vai ser, como qualquer cooperativa, dono do... Disso, né? Então você vai entrar com alguma espécie para que você participe e você vai participar dos lucros dessa cooperativa também, que todos os dentistas atendem. Né? Mas eu, infelizmente, eu não consigo trazer para você dados no sentido de por que, que o cirurgião dentista dentro de Santos, eu não sei se há uma limitação dentro da própria cooperativa para adesão de profissionais, Sim. infelizmente eu não posso dar uma resposta objetiva para você nesse não, sentido eu, eu, da Eu perguntei apenas da porque um é a sensação de quem está, de fora tem. Sim, porque uhum. você pega a Unimédia, uma potência com um número uhum. de profissionais imenso. Já dentro da Uniodonto, da da não. A outra pergunta do Fernando, também muito importante, é, doutor Oswaldo, é de que o Brasil tem 20% dos dentistas do mundo. Uma coisa Sim. impressionante. Ah. Impressionante. Apesar desse grande número de profissionais, é, a filas de espera continuam e 40% da população chega aos 60 anos sem uma saúde bucal adequada. Então, veja que bem... Como reverter isso? Veja bem, é, o que nós vivenciamos no Brasil é a mesma coisa com os médicos, com os mais médicos. Não é? Quer dizer, você tem locais do país em que esse pessoal da área da saúde não vai. Então, o médico não vai, o cirurgião o dentista não vai. Não é? Então, a maior parte desses profissionais eles se aglomeram nas cidades, né, nos estados em que eles têm mais oportunidade de trabalho e de remuneração. Então, como você estimular esse indivíduo a ele trabalhar em outros locais? Valorizando essa profissão, no serviço público, no sentido de uma remuneração melhor. Não é? Por aí, porque você pegar um número de dentistas muito grande no Brasil, se você for fazer um levantamento e o Brás pode falar melhor do que eu nesse sentido, que o Brás tem estatísticas dentro do CRO, né, de dentistas espalhados pelo Brasil, você vai ver que essa concentração maior ela se dá realmente na região sul, na região centro-oeste, no, no, no, no sudeste, né, quer dizer... Como você solucionar esse, esse problema com a valorização do profissional, instigando aquele vá para o interior, que ele dentro do no, no interior, ele não só vai ter, ele, ele ir para o interior para ter o atendimento único e exclusivamente particular, ele não vai sem garantia, não é verdade? Então ele teria que ter um serviço público para que ele também pudesse trabalhar ao mesmo tempo. Né? Em relação ao que fala das filas, quer dizer, essas filas existem aonde há o atendimento Público, não é? quer dizer, e realmente é, é uma coisa normal dentro do serviço público você ter, devido à alta demanda que existe, você ter filas de espera. Obviamente que há filas de espera muito grandes, que não é o ideal realmente, e que a gente batalha nesse sentido de que possa ter algumas ações que possam diminuir Sim. essa fila de espera. Né? Mas são coisas que você não consegue solucionar assim, de bate -pronto. Gostaria de ouvir o Dr. Braz agora, a opinião dele a respeito desses temas todos, e eu acrescentaria uma outra questão. É o seguinte, como é que você, Brasil, o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, vem as clínicas que as universidades eh, têm, eh, preparam, desenvolvem e tal, na, na, na, nos cursos de odontologia para o atendimento da população para evidentemente o treinamento dos alunos é claro que isso sob a supervisão dos professores vamos tentar é, é. fazer uma fala seguinte em primeiro lugar as faculdades elas estão sob a supervisão do ministério da educação e cultura né do mec né Sim. educação melhor dizendo do MEC. Então, nós não temos o conselho. O conselho não tem gerência uh, em relação às faculdades. O que a gente faz é um acompanhamento justamente para poder levar, embora eles tenham na sua grade na horária, as questões de ética, da fiscalização, das boas práticas da odontologia. Né? Uh, nós somos um órgão fiscalizador né? e valorização da classe. Bom, uh, uma colocação que foi feita respeito no país do Pena Maria, foi da questão que nós somos o país com mais cirurgiões dentistas no mundo, Sim. temos aí aproximadamente 20% dos cirurgiões dentistas. No estado de São Paulo, nós temos dados dessa semana, 25.07%, 25%, 25 dos cirurgiões dentistas brasileiros estão localizados na região, na Estado de São Paulo. E em seguida vem Minas Gerais, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, né? então você nota que são os estados do Sul e Sudeste, que é onde há um maior poderio econômico e aonde é também há uma maior, uma maior concentração de faculdades. Sim. São 56 faculdades de odontologia. Né? Então, é, quando você é, fala, e nós estamos falando do paradoxo, né? que é o que o Fernando levantou e você também já falado em relação... Puxa, um grande número de faculdades, um grande número de profissionais, e nós temos problemas sérios na odontologia caldo Brasileiro, ou seja, na saúde geral, né? Porque quem não tem a saúde, a gente só reparte o corpo didaticamente. Na realidade, o corpo humano é um só, se você não vai bem é, com a sua saúde bucal, você não pode bem com o restante do corpo. Tanto que tem lesões que começam na boca e levam a óbvio, né? a endocardite bacteriana. Bom, mas essa, essa, essa, esse paradoxo né, que nós encontramos e há muito tempo em várias profissões, não só na odontologia, é fruto de uma concentração do que eu acabei de falar nos estados do sul e sudeste. Cabe, a meu modo de ver, uma sensação da interiorização da odontologia no Brasil. Né? Nós temos cidades, até no estado de São Paulo, claro que cidades, bem menores, mas nós temos muitas cidades é, no Brasil, temos mais de 5.600 municípios brasileiros sem a figura do cirurgião dentista sem a figura do profissional cirurgião dentista de outras cidades é, da área de saúde também, né? então no estado de São Paulo nós temos algumas, nos 645 municípios isso nós temos que fazer porque eu disse que é uma ação político-administrativa deve ter um incentivo para que essas pessoas esses recém-formados se dirigem nos quatro rincões desse Brasil. Né? Com oportunidades, com um plano, um plano de trabalho, né? um plano de cargos, carreiras e salários, normalmente público, né? e Sim. que essas oportunidades né, tenham. É, um outro assunto que foi abordado, eu gostaria de falar, sobre os convênios. né? Os convênios eles são regulados pela ANS. Né? Então, a partir do momento, nós aqui do Conselho, a partir do momento que uma determinada clínica, né? Ou seja, uma pessoa jurídica. É hoje tem muitas clínicas com nomes fantasia que você até com conhecimento aí nacional ou estadual e tem outros que são um grupo de colegas que é, montam também uma, uma pessoa jurídica, né? Porque também tem os, os as possibilidades é, tributárias e tudo mais, mas também são uma clínica, né? Então é, na realidade a partir do momento que elas têm essa autorização e elas se inscrevem no nosso então com a documentação toda legalizada é, o que cabe a nós é fiscalizar né e quando há denúncia é propício né quer dizer é uma é, é, nós não podemos prevaricar nós não podemos deixar de fiscalizar quando há uma denúncia a fiscalização no estado de São Paulo é dada em 34, 33 delegacias no Estado, delegacias seccionais do Conselho. Uhum. O Conselho é descentralizado, a sede fica na Avenida Paulista, a sede principal é, no, na capital paulista, entretanto, nós temos as delegacias. Então, é uma maneira de a gente poder estar mais próximo dos colegas e para a orientação, em primeiro lugar, e também para a fiscalização. Né? Ah, então, esse paradoxo, acho que é através disso, né? convênios, né? como foi falado, nós temos nós temos a grata satisfação, eu sou um entusiasta do cooperativismo, Chico, uhum. é, não falando nem como presidente do conselho, mas como vereador, sou suplente hoje aí, fiquei de fora por 35 votos, mas é, eu sou um, um, um fã do cooperativismo, tanto que faço parte, é, e nós temos aí um fundador da, a, do sistema cooperativista da Unimed, é um santista, o fundador da cooperativa dos, dos cirurgiões dentistas certo. também é um cientista. Meu querido amigo já falecido, doutor Dalton Nunes da Silva, uhum. ex-presidente da nossa associação, ex-conselheiro é, do CROSP também, né? E ah, é, a figura dos convênios é um intermediário entre a relação do profissional com o paciente. Sim. Intermediação nem sempre vai ter. E é o que a gente tem visto. Não vai bem. Eu acredito que é o que você levantou aí, que é uma sacudida, né? Uhum. É, e isso serve muito para a gente observar que a classe acreditando no seu, é, no seu porto seguro, que seria o seu consultório, a sua atividade clínica particular, ou na sua atividade clínica é, pública, ou mesmo no cooperativo, através da Uniodonto, né? É, eu acho que ele vai estar tá muito bem servido. É, o fato é que hoje, com as redes sociais, ah, ah, as pessoas, principalmente o jovem, eles vão madurecer e vão entender isso. Que as coisas nas redes sociais acontece, parece, que acontece do dia para a noite. Né? Mas na vida real, aqui fora, não é isso, né? É, um, é uma construção, muitos tijolinhos que você vai colocando para você chegar no seu auge profissional. Não dá para você fazer nenhuma profissão universitária, uma, uma profissão mesmo técnica, mesmo uma profissão técnica, é você sair de uma faculdade ou de um curso técnico achando que no dia seguinte você vai ter sucesso, né? Eu acho que o primeiro que eu sempre entrei na minha vida, na minha vida profissional, é, eu lembro, eu Chico a gente gosta de futebol, né? E eu lembro de uma frase do Zico, do nosso camisa 10 da seleção que falava o seguinte, que ele tinha muito orgulho, já no final de carreira, dele ter adquirido o respeito dos colegas de profissão dele. Né? Hum. Então, eu acho que o jovem, ele tem que, o primeiro respeito que ele tem que conquistar é com os colegas de profissão e com os seus pacientes. O resto vem depois. Vem depois é consequência. É porque, consequência. É, são muitos assuntos para abordar. É o foco aqui da, da, da falha na comunicação. Não sei se eu respondi a tudo. Mudou, Mas assim. a função do próximo é justamente de fiscalizar a profissão, as boas práticas e, no final, é um serviço para a população. Então, Esse é um grande serviço para a população. Tem que ter um órgão, é, um órgão fiscalizatório, né? Claro. De fiscalização, né? Como você passa um sinal vermelho aí, você extinga a CET da sua cidade, você fica bravo, mas, no final, você sabe que você passou o sinal vermelho, né? Eu então, acho. o conselho, ele tem a aptidão para prevenir e nós temos uma rede de comunicação grande para prevenir. Ninguém é obrigado, quer dizer, obrigado é, mas a gente sabe que ninguém conhece, nenhum de nós conhece a legislação por completo e nem o Código de Ética Odontológica. Nós somos baseados em um Código de Ética Odontológica de muitos e muitos anos e em breve será reformado e não é Muito o Código bem. de Ética Ô, Odontológica presidente. da cidade de São Paulo. É brasileiro, né? serve para os quatro cantos do Brasil que é o desafio de levar a odontologia para esses quatro cantos, para levar os através do, da, do serviço público ou mesmo dos consultórios particulares. né? Uhum. Nós temos Muito muitas bem. pessoas... É, o presidente não está me ouvindo, mas de qualquer maneira eu só queria lembrar o seguinte, ainda bem que o CROSP não é uma indústria de multa, né? Não Como <risos> aqui a nossa A nossa braço. certo Mas tudo bem O órgão fiscalizador, claro, a gente sabe isso não é A função não é nada agradável Mas enfim, ela é necessária O, o Brasil, eu peço sua licença Doutor Oswaldo, vamos para mais um rápido intervalo Voltaremos em seguida para o último bloco Do programa do Jornal e Foc, em Foque, Manhã de Notícias Voltamos já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 Presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos e Região, Dr. Oswaldo Servalo da Cunha, e online o presidente do CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Brás Antunes Matos Neto, ex-vereador da Câmara Municipal de Santos. Muito bem, Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo. O Fernando deve estar com várias perguntas lá. O Fernando não teve muita oportunidade hoje, né, Fernando? Mas, por favor, fique à vontade, Fernando. Ah, sim, Chico. São então, várias perguntas, tanto o Dr. Oswaldo como do nice. Dr. Oswaldo. Eu gostaria de saber, hoje, qual o tempo de espera, o senhor, como do escudo da Prefeitura de Santos, qual o tempo de espera aí para poder um cartão atendido? Né? E, é claro, às vezes uma dor de dente pode virar um abscesso e pode trazer sérias consequências. Mas qual o tempo de espera que o paciente muitas vezes a, a demora para ser atendido? Né? Isso não acontece também, senhor. Poder público, mas tem até nas clínicas universitárias, né? Nesse sentido, se existe alguma previsão de milhões, como o estado fez aí, em obviamente, da, da pandemia, muita gente deixou de ser atendido. A gente chama mais complicado a pessoa ficar protelando muito. Né? Gostaria de saber se existe algum estudo. Eu me lembro quando era moleque, os dentistas nas escolas, se existe algum trabalho preventivo nas escolas, uhum. se isso está sendo feito mesmo que ainda não tenha a função do dentista dentro da escola, mas existe algum trabalho preventivo nesse, nesse sentido. E aí eu gostaria de saber também o fato do prefeito Rogério Santos ser dentista, se isso ajuda ou não aí para fortalecer aí <risos> o, o, essas demandas aí, especialmente para diminuir essa fila de espera, nesse sentido. E por fim, do, do, do, do Braz, eu também gostaria de saber como a gente percebe muitas vezes, por exemplo, advogado tem algumas limitações na questão da publicidade, por exemplo. Só que algumas categorias, inclusive dentistas, a gente percebe aí que alguns dentistas exploram exploram muito a questão da publicidade. Existe aí alguma norma, alguma coisa nesse sentido, é muito parecido com os advogados ou, e médicos, por exemplo, ou é uma coisa mais uh, geral aí, mais liberada nesse sentido? em relação dos profissionais com a publicidade? Tá? Muito bem, começando pelo Dr. Bra... Dr. Oswaldo. É, o tempo de espera para ser atendido, isso é evidente que foi uma questão, uma questão da pandemia, que houve Sim. de fato Sim. um período das pessoas deixaram de ir aos dentistas, ou às clínicas, ou enfim, dentro da própria prefeitura, em razão da pandemia, e se isso cria muita dificuldade, se não é o caso de se fazer mutirão. Muito bem. Então, com a pandemia, realmente houve um represamento muito grande. Sim. Já havia fila de espera com a pandemia houve um aumento porque a, a partir da liberação de atendimento através do protocolo de atendimento que nós tivemos durante a pandemia não é ficamos algum tempo realmente sem trabalho depois dentro de um protocolo rigoroso porque o dentista realmente era o, o da área de saúde assim que tem um contato muito grande um risco muito grande de pegar covid então obviamente que houve um represamento e um aumento dessas filas de espera então dentro das especialidades não é Há um, um, diferentes filas em cada uma delas, não é? Então, uh, você fala assim, bom, vamos fazer um mutirão Muito bem, podemos fazer um mutirão uh, Mas para você fazer um mutirão, você está um, um, tá numa fila de espera há algum tempo Eu telefono para você e falo, vem até aqui que você vai, você vai com a expectativa de ser atendido Não, você foi chamado para ver como é que você está, que afinal de contas você está numa fila de espera, você foi marcado a tempo, precisa ver as suas condições de boca, assim, como é que estão para você ser submetido a um tratamento especializado, como a periodontia, não é? como a endodontia. Então você é chamado. Muito bem, você fazendo um mutirão, você tem que ter, um, tem que ter por trás de você um número suficiente de dentistas para que você dê atendimento. Então você já dentro da tua rotina, você tem aqueles pacientes que estão sendo atendidos. Eu faço um mutirão, tudo bem. Mas quem vai atender? São os mesmos. Então se você tiver um maior número, vamos fazer um mutirão, e nós vamos ter aqui mais dentistas para dar atendimento a essas pessoas. Tudo bem. Mas você fazer um mutirão com que objetivo? O objetivo é de enxugar né? a fila de espera, para você verificar se realmente esse indivíduo, uh, o serviço que ele precisava, se ele ainda está precisando, se ele já resolveu. É. de outro. Então, o um mutirão no sentido de você dar esse atendimento à população, ele é limitado, porque você tem que ter um RH, um número de profissionais suficientes ah, para você dar de cadeiras, de equipamentos e de profissionais, que você não tem. Então, essa fila de espera você tem filhos de espera realmente muito grandes, vamos dizer, dentro da prótese. Porque a prótese você também depende é, de, de serviço externo, de laboratórios, não né? Quer dizer, a, a, a prótese total dentro da Secretaria de Saúde, ela tem o próprio laboratório que faz. Já a prótese parcial removível, não. Isso é laboratório de fora que faz. Então, para você ter ideia, né? hoje você vai para uma licitação, né? o laboratório de prótese que ganhar, ganhou. Você sabe onde era o nosso laboratório de prótese o ano passado, ano retrasado? Minas Gerais. Você acredita? É verdade o que eu estou falando. Então você ia no profissional, você fazia uma montagem, vai para Minas, volta, vai volta. Isso graças a Deus agora, hoje nós temos um que é bem próximo, que é São Paulo, que ganhou a licitação, já melhorou muito. Então há problemas assim que dificultam também o atendimento. Né? E não estão uh, nas nossas mãos para que a gente possa Nossa, resolver. É né? Então, cada especialidade há uma fila. Tem filas grandes em, em prótese, tem filas grandes em endodontia, sem dúvida nenhuma. Doutor Oswaldo, a questão do que o Fernando coloca também que no passado funcionava muito bem. Dentista na escola. Ah, então. E a, a prevenção é algo muito importante que eu tenho que falar. Os dentistas nas escolas todas saíram. A minha época, que eu fui da rede pública, eu fui dentista da, da prefeitura, todo o atendimento era, era feito dentro das escolas. Sim. E isso depois com as unidades básicas de saúde, esse profissional saiu das escolas e foi para essas 32 policlínicas, né? Então, hoje nós temos, dentro dessas unidades básicas de saúde, é, é, os consultórios odontológicos para dar atendimento. Já na prevenção, nós temos a CEAPREV, né, que é a sessão que, da prevenção. E, e, e ela faz visitas com os profissionais, os dentistas, em todas as escolas e creches da Baixada Santista. Né? Então, essas profissionais visitam. Uh, tem o kit é, que é distribuído para todos os estudantes, os profissionais lá ensinam em escovação, é, fazem, um, um, não um exame clínico, porque não é possível dentro das escolas, porque não tem consultório, mas um primeiro exame é, para que possa se detectar algo mais visível, assim ao olho nu, para um encaminhamento imediato. Né? Então esse serviço de prevenção existe muito bem efetuado, Dentro da prefeitura Da mesma forma que nós temos duas vans odontológicas né? Essas vans odontológicas Inclusive um agradecimento ao vereador Braz Porque foi ele que na época Vereador com a verba parlamentar Possibilitou que nós reformássemos As duas vans Ficassem em excelentes ah, condições bom. Essas vans odontológicas Eu direcionei para um atendimento social à cidade ah. Então elas atendem um morador de rua Elas vão a locais é, para que possa ser efetuado um tratamento odontológico aos necessitados. Então, esse trabalho também é um trabalho muito bem feito pela CEA Muito bem. É, o Fernando também pergunta, doutor, antes de passar para o Bras, tem muita preocupação com esse setor. Agora, é, é, vereador Bras, o presidente Bras, enfim. É, a questão que o Fernando colocou sobre publicidade em relação a essa questão dos profissionais de odontologia. Mas como é que você vê e acompanha essa questão? Uh, Chico, a pergunta do Fernando foi muito assim, bem colocada, muito importante. Uh, como nós somos um, um órgão de teoria, das boas práticas, Uh, nós sentimos, né, toda a população que sente isso, com o advento da internet, a, a, vida, a nossa vida foi mudando. Com o advento das redes sociais, né, as mais famosas, aí mudou mais ainda. E agora, uh, ultimamente, uh, uh, enfim, um né, de informações e que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Né? Então, o que não pode, né? isso é muito importante falar, até algum tempo atrás, nós não podíamos o cirurgião o dentista mostrar na internet, na televisão, aonde fosse qualquer meio de comunicação, o antes e o depois. O que é Sim, isso? É. é uma foto, uma fotografia, vamos dizer assim, uh, com o paciente do estado que ele chegou no seu consultório, os problemas lá, e como você conseguiu reabilitar, né, Sim. então isso não podia hoje pode, mediante autorização do paciente. Né? Se for menor de idade, nunca faz, né? muitas pessoas com problemas de necessidades especiais, tem que ser autorizado pelo seu responsável. tá? Né? Então, isso é muito importante. Mas hoje já pode. O que é que não um pode? E que é, a gente tem procurado é, orientar é, é, para que não haja problema ético, né? porque isso está é, é, nas portarias, nas resoluções do Conselho Federal, que é, a, é o transcurso. O que vem a ser o transcurso? É, é você mostrar um procedimento, ou através de fotografia, normalmente é através de vídeo. Né? É, através de vídeo. Por que não pode? Porque é, pode pode induzir ao erro de outro profissional ou de outra pessoa desavisada que acha pode é, fazer também o mesmo procedimento é, daquela maneira que ele entende que ele está vendo ali num vídeo de 30 segundos, um minuto é como se fosse entre aspas é, uma aula de um minuto quer dizer isso não existe nós sabemos que não existe aula de um minuto né você tem uma uma formação sólida para você atingir o um nível de excelência não claro. é através dos vídeos que você vai fazer a gente sabe que a gente percebe que as pessoas que fazem, os colegas que fazem isso, muitas vezes desconhecem as novas resoluções e cabe a nós informar. A gente vai dar muita informação nos canais de comunicação do Cross, Instagram, Facebook, através de e-mails, através do site, né? Aqui eu aproveito aqui, peço através do, da grande audiência que o seu programa tem, Chico, e que os colegas acessem ou, ou, ou sigam as redes do cross porque as informações são mais palatáveis do que dentro de um código. Né? Então, o transcurso não pode. Né? E muitas vezes a pessoa faz no sentido da promoção da sua atividade profissional. E isso não pode. O que ele pode fazer? Ele pode falar numa, através de, de vídeo, de foto, do que ele quiser, no seu currículo. Ele pode valorizar o seu currículo. Ele pode valorizar, por exemplo, a sua... Sua equipe de trabalho. Ele não pode propagandear também é, é, equipamento pro Dr. Lombardi, né? Ou seja, muitas vezes nas fotos ah, as pessoas se colocam numa situação para que é, saia determinada marca. Isso não pode. Uhum. né? Então tem uma série de restrições é, muitas é, oriundas do novo mundo que a gente vive, que é o virtual. né? Uhum. Por isso ah, curto curto espaço de tempo, sem precisar, porque isso é uma prerrogativa do Conselho Federal, claro, com a colaboração de todos os conselhos regionais do Brasil, como em 27, né, com o Distrito Federal, 27, e, e, e vai ser alterado. Mas muitas dessas resoluções, dessas é, colocações já estão em resoluções oficiais, né? então cabe a nós interpretarmos. Se você segue, se o nosso colega ou as profissões auxiliares são aquelas outras quatro que eu falei no início, seguem as nossas redes sociais é, do PROSP, eles vão perceber o nosso jornal também, nossa revista, está cheio de informação. Né? E, e isso o Fernando colocou muito bem. A, a internet não é um mundo sem lei. Né? Claro que a legislação da internet não cabe a nós. Cabe a nós o código de ética né Pode o que não pode. E as recomendações. Algumas delas são essas que eu acabei de falar. Muito bem, fica aí a recomendação, portanto, do presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo a respeito dessa questão, que é uma questão muito séria relativa à publicidade. É, doutor é, Oswaldo, nós já estamos nos aproximando do final do programa, passa muito rápido, mas eu queria reservar esses minutinhos finais, para falar um pouco a respeito das ações... Da, do, do, da associação dos cirurgiões dentistas da Baixada Do ponto de vista enfim, cultural, de jornadas científicas enfim Muito bem, Chico A associação, ela é, está retomando Tentando retomar as suas atividades pós-pandemia ah, Então, agora nós já podemos ter eventos culturais Já podemos ter eventos sociais, né? É, que antes estavam muito limitados por não poder é, haver reuniões é? Então hoje isso já pode, como também os cursos presenciais é? Então uh, estamos trabalhando nesse sentido uh, com o objetivo de termos novos cursos não é? Já demos andamento, já começamos com novos cursos essa parte social, a parte esportiva também, com nossa barraca de praia, né? Então nós estamos dando, uh, uh, tentando, uh, de novo, assim, é difícil quando você para muito tempo e você sair de uma inércia que você uhum. estava, né? Você retomar aquilo que você já foi. Então isso está sendo uma luta, assim, bem grande dentro da nossa diretoria, né? E felizmente nós temos uma diretoria muito ativa, muito amiga, é? e que todos estão assim determinados a ajudar a associação. É? E aproveitar esse momento é? para também falar é? para os jovens, para os dentistas que não fazem parte da nossa associação, para que lá compareçam, que conheçam a nossa associação, que saibam das vantagens que ele tem ao se associar é? como seguro. De responsabilidade civil, que é algo muito importante, que alguns cirurgiões dentistas nem sabem da importância desse seguro, né? Que é um seguro que está, é, assim, todos os associados têm direito. Né? Então, nós estamos, assim, numa fase bem assim, ativa no sentido de trazer novamente o associado para dentro da associação a ele que se acostumou a ficar dentro de casa com a pandemia, <risos> trazê-lo para a associação e também buscando aqueles que não conhecem a associação que o façam. Muito bem, eu queria agradecer muito a, a, a presença. Uh, Dr. Oswaldo Cervo da Cunha, presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos e Região, nosso entrevistado aqui nos estudos da Boca News TV. Muito obrigado, né, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, Chico. Foi um prazer muito grande. Muito bem, muito obrigado ao Dr. Brás Antunes Matos Neto, presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Brás. É, Chico, é, Fernando e Maria, muito obrigado convite, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão dando para a odontologia de São Paulo, né, é, para falar um pouquinho, aproveito para, se você me permitir, nesse ah. pauzinho, dar algumas informações, nós falamos muito do aspecto técnico da odontologia, agora no dia 10 de novembro, a, nós é, faremos uma aposta para as câmaras técnicas e especialidades, habilitações comissões temáticas e grupos de trabalho. O que é isso, Fico? Nós temos na ontologia 23 especialidades, temos oito habilitações. né E aonde onde o, as pessoas, os colegas, né, podem se dedicar mais fazendo um curso, que não é no CROSP, mas é aqui que é homologado, certificado através do Conselho Federal. né E, e é aonde também a gente tem o um embasamento técnico-científico, Desses profissionais é, para nos darem a, a, a, os parâmetros, né? até para a gente poder aprimorar o código de ética, até para a gente estar é, tá, é, em entrevistas, fazendo colocações e eles vivenciam aquela especialidade com habilitação. Também, por exemplo, trabalho em comissões temáticas, só rapidamente, para falar, por exemplo, um que está em voga em São Paulo, agora no é primeiro grupo do do Trabalho ser formado, tá BIDOL, que está na Bidiol na odontologia. É, que então, é importante que os grupos de trabalho do terceiro setor, plaquetários, funcionários públicos, né? são grupos de trabalho que discutem a situação do funcionarismo. Então, nós temos essa oportunidade. E ah, peço também aos colegas da instituição e à família da odontologia composta pelas cinco situações, que sigam as nossas redes Instagram e Facebook, o arroba cross Oficial, ou site do Crospe, www.crospe.org.br. E finalizando, Chico, eu tenho muita saudade de você, do Fernando, do contato pessoal, depois de toda essa pandemia, do trabalho, que você falou no início, muitas vezes tive a honra de ser entrevistado por você, pelo Fernando, e é muito bacana, <risos> é aquele bordão que você criou, Estamos limitados pelo tempo, né? É então, isso. Então, jamais esqueço. Ele é um jornalista, um escritor, né? De livros fantásticos. É, o Fernando também um brilhante jornalista. Eu agradeço muito mesmo muito a ter nessa manhã de quinta e terça-feira, de quarta-feira, quarta podendo esplanar falar do um pouco da, da odontologia de São Paulo. Muito obrigado do coração. Nós aqui é agradecemos, Brás, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Participou hoje online e trouxe agora informações importantes, iniciativas importantes do CROSP, Conselho Regional de Odontologia. Estamos com o site do CROSP, nossa parte técnica já colocou. Está aí o site do Coroge para ser consultado por todos os profissionais da odontologia. Tá certo doutor Dr. Oswaldo Cervo da Cunha, também o nosso outro convidado. Muito obrigado pela participação. E dessa forma, como eu dizia sempre o Brás, né? É, nós temos, poderíamos conversar muito, viu Braz? A pauta é extensa, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final desta edição. Muito obrigado a ambos os entrevistados, muito obrigado ao Fernando, à equipe técnica.